Então, eu estava na sala 2, né, e, e aí eu estive em contato com a Ilza, com a Simone, com a Hilda, a Rosana, Ângela eh, e o José Humberto não apareceu, ele não, não conversou com a gente, né. Uhum. Daí cada uma falou um pouquinho, por exemplo, né, a Ilza, ela tem feito uma série de trabalhos, assim, de técnicas... Daí já tem participado algumas vezes é, dos seus trabalhos, né? Então, ela está muito grata com tudo isso, está tendo muito aprendizado. A, a Simone, uhum. é uma primeira vez que ela participa, foi através de uma amiga que ela veio, né? Está fazendo o coaching. A Hilda uhum. disse que sempre vivenciou, né? Assim para os outros, né? E agora ela tirou esse tempo também para ela, para estar tá investindo nela, né? Ela já tem te acompanhado também há algum tempo. Legal. A Rosana, é, parece que é de Fortaleza, ela tem feito também alguns trabalhos, algumas técnicas e está aprendendo cada vez mais, né? Está é, muito agradecida por tudo isso que tem vivido, né? É, a Ângela... É, se não me engano, é a primeira vez que ela está participando, né, e ela está gostando muito, pretende né, continuar é, esses aprendizados. Né? Eu falei que é a segunda vez que eu participo, que a primeira é, foi assim, um descortinar mesmo, né? Eu, eu agreguei muitas coisas, né? É como eu falei, conexão com o meu eu, superações, né? uma série de coisas. E agora... Uhum e a gente às vezes pensa assim ah vai fazer de novo e <risos> mas nunca é igual né sempre agrega muito mais coisas né e Sim. e também eu acho assim que cada vez mais eu vou expandindo né o meu ser entrando mais em contato com a espiritualidade e daí cada meditação que a gente faz né é é algo assim diferente né vai agregando sempre é, novas vivências, é, você entra em contato, você vai tendo muitas percepções, né? Então, para mim, está sendo muito bom. E eu também tenho muito a agradecer a você de estar tá possibilitando tudo isso né, para nós. <risos>